Diretamente da casa do Pai Natal, aqui estamos para o mundo em geral e também para as redes sociais. Atenção meninos e meninas, vão conhecer o homem do momento, o grande, o fantástico, o maravilhoso Pai Natal. Então como é que se está a sentir? Está preparado para a grande noite? Grande noite, grande noite, esta vai ser uma grande noite. Microfone é verdade. Estar... Uma doce. <risos> é assim, hoje nós doentes estamos sempre preparados para a cavaqueira. É. A a cavaqueira! Hoje em continua. continua. <risos> Ora então, diga-me lá uma coisa. Faltam poucos dias para a grande noite. Aquela grande, olá. aquela noite da magia. Está tudo pronto para essa noite. Olá, olá. Bem, já faço isto há muitos anos. Foram muitos anos a vir aprendas para trás e para diante. Portanto, esperança não me falta. E claro que há sempre alguns pormenores que implicam mais trabalho, estar mais atento, etc. Mas tem um grande, uma grande equipa de doentes, não é verdade? É, é, verdade. Como é? É, é verdade. Profissionais fantásticos, sempre com boa disposição. Isso é fundamental, não é verdade? É verdade. então queremos todos saber também. Pai Natal, houve muitos pedidos este ano. Ah. Eles assim assustam <risos> Algum deles era assim muito complicado. Bem, as crianças cada vez estão mais exigentes. Como oh, sabem. É E agora pedem-me brinquedos que nem são bem, bem, bem, bem para a idade deles e coisas digitais, tecnológicas, etc., que já estão um bocadinho ultrapassado, mas felizmente que eu tenho quem me auxili, tenho o doente Pixelito, que é um perito em informática e em telecomunicações e em tecnologia. E que vai-me ajudar com certeza. <risos> e houve algum pedido especial que o Pai Natal não estivesse à espera? Bom, houve pedidos fantásticos este ano. E, e deram me deram pensar, fizeram-me refletir profundamente. E neste ano tão especial, houve um pedido também muito especial. Veio da Carminho. E pode-nos contar qual foi esse pedido, da Carminho? Bom, é um desejo comum a tanta gente, tanta gente adultos, crianças, etc. Ela pedia... Que se acabasse com o Covid! Oh! Isso é que era! Isso é que era! Era um pedido muito especial, pronto, que eu gostava que eu de poder resolver, mas a coisa está complicada. Vamos cortar então a emissão, Carminho. O Pai Natal está a trabalhar no assunto. Estamos todos a trabalhar no assunto. E novidades? Bom, doentes, novidades novidades? Em óbito, está claro. É, é onde o Natal acontece e é urgente. É? Feliz Natal para vocês! Um Feliz Natal para todos vós! Oh, oh, oh, oh como ele faz! Feliz <risos> Natal! <risos> <risos> ok, estamos? Corta no estúdio? Ok, obrigado. Sim, senhor.